Olá, eu sou a professora Renata e junto com ênfase educacional, nós vamos falar sobre mais uma competência da Base Nacional Comum Curricular. A competência da autonomia com relação às crianças. <risos> Antes de começar a falar do vídeo, eu espero que você goste muito dos conteúdos que nós abordamos aqui no canal e que você se inscreva e clique no sininho, dá uma ativada no sininho para você saber sempre que tiver vídeo novo. Isso vai ajudar muito na sua formação e, além do mais, vai ajudar nós a continuarmos crescendo e produzindo mais material para você. Para falar de autonomia, nós vamos ter que falar de como as pessoas agem e por que elas estão agindo no mundo. Por que, que a gente faz o que faz? como nós tomamos as nossas decisões. Essa é a primeira reflexão que você, professora, você, professor, tem que fazer para pensar sobre essa palavra e sobre a prática dessa palavra. Não adianta nada você achar que vai ensinar autonomia para uma criança se você não sabe o que ela é para você. Então, a primeira sugestão que eu faço é que você dá um pause no vídeo e pense um pouquinho na sua própria autonomia. Pensou já, né? Vamos lá, na base, ver exatamente o que o texto está dizendo sobre autonomia? Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Tomando decisões com bases em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Como você pode ver, é muito importante que nós tenhamos essa percepção de autonomia como mais só do que ensinar a criança a ter higiene, a gostar de ficar limpa, a usar o banheiro sozinha, conseguir trocar ou escolher uma roupa. Mas ela pensar no mundo e em si, nesse mundo, é pensar o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, aquilo que ela, como ela vai se relacionar com o mundo à volta dela. A criança tem que pensar na ação que ela está fazendo, que ela está realizando. Não adianta só ela saber fazer uma coisa bem feita se ela não pensa e faz reflexões acerca daquilo que ela faz. Por isso, não é só realizar uma ação, mas pensar sobre o que está sendo feito e realizar essa ação. Daí é essa importância de pensar a autonomia. Portanto... Tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais, nós devemos considerar que as crianças elas estão em processo de aprendizagem sobre a prática da autonomia. O que, que isso significa? Significa que a criança está aprendendo a pensar naquilo que ela faz. E tanto nessa autonomia física da criança, do corpo mesmo, dela trocar de roupa, dela saber que ela está com fome, dela perceber que está frio ou calor, você professor da educação infantil sabe muito bem a dificuldade que é tanto fazer uma criança tirar uma blusa que ela gosta muito, quanto colocar uma blusa que ela não quer colocar e vai dificultar o movimento. Essa autonomia faz com que a criança ela não vá só colocar a blusa, ela saiba o motivo do porquê ela está fazendo. Essa capacidade de pensar, para agir. E também essa autonomia crítica, que diz respeito a, aos relacionamentos que a criança vai ter entre as pessoas, com relação à família, aos colegas de sala, aos adultos, tanto aos adultos é, fora quanto dentro da escola. Toda essa relação crítica também diz respeito à tecnologia. Não é só usar a tecnologia de uma maneira desregrada, de qualquer jeito, mas saber o porquê ela está usando, pensar e agir. É muito difícil você ensinar a criança a pensar e agir. Por isso, para que isso aconteça, é importante que você testemunhe. Sempre falar o que você está pensando e por que você está fazendo. Você, professor, vai estar tá explicando na prática para a criança como ela tem que fazer. É estimular ela, mediar esse processo com relação à criança. Por que você quer essa roupa? Por que você tem que trocar? O que está acontecendo aqui que você tem que comer? Ou por que, que você vai comer ou não comer? Para saber que ela não come quando ela não está com fome ou come quando ela está com fome. E assim por diante. Todos esses processos são processos para ensinar essa autonomia de maneira crítica para a criança. Gostou? Tem alguma dúvida? Quer saber mais sobre temas educacionais, sobre educação, sobre sua postura de professor, sobre ensino e aprendizagem? É, faz um comentário. Faz um comentário aqui, faz pergunta, vê o que você quer saber, o que você está na dúvida, o que está te deixando inseguro em sala de aula ou durante a formação, porque esse projeto Visa ajudar você a melhorar na sua carreira docente. Então acompanhe o Enfase Educacional no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. A gente se vê em breve. Enfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br